Salve, salve rapaziada, beleza? Somos abertos aqui no vídeo de hoje, eu vim trazer um jogo que não conta mais no perfil da Steam Mas dá cartas colecionáveis, então vamos lá pro vídeo Bem, entrando aí pelo link da descrição, vocês vão entrar nesse site aqui Faz login com a Steam Depois de ter feito o login, vocês vêm aqui, ó Weapons Gênios Clica em Grab Key Vai carregar isso daqui Vocês têm que... Talvez tenha que instalar uma extensão Vocês vão lá e instala, tem que ter um nível 1 no perfil da Steam É, clica aqui No primeiro, né? Clica aqui em adicionar a biblioteca e depois joga por 20 minutos. Depois de ter jogado 20 minutos, pode fechar lá e pode desinstalar o jogo. Depois clica aqui, depois de ter colocado o nascimento que vai pedir, né? Clica em adicionar a lista do desejo e clica solicitar acesso para o playtest do um Tamed Tactics. Tactics. Tactics. É isso aí mesmo, tô nem aí. É, só de acesso, o acesso foi registrado. Pronto. É, Clique em like mente Clicou em like anúncemente clica aqui em gostei. Clicou em gostei, pode fechar. Clica aqui e segue esse curador. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Agora segue tudinho. Seguiu o sucesso. Agora é só clicar aqui, ó, eu confirma tudo. E clique em Grab Key. Agora digita esse código aqui. E clique em OK. Clicou em OK vai aparecer aqui a Key. Como vocês podem ver eu tenho 462 jogos. Vou clicar em Continuar. Essa conta já possui o jogo. Bem, como vocês podem ver aqui eu tenho 97 jogos. Agora eu vou ativar. clique em Continuar. Agora atualizar. E 97 jogos, como assim? É, eu não entendi, não aumentou mais um mais drop cartas colecionáveis, então não entendi, então é isso aí. Bem galera, o vídeo é esse, espero ter ajudado vocês, se eu tiver ajudado deixa um like aí, se inscreve no canal e muito obrigado por assistir, falou!